E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos aprender a calcular a derivada da função y igual a e elevado a x. E temos o gráfico dela aqui. E ao final dessa aula, você vai perceber o quanto esse e é, é realmente um número muito legal na matemática. OK. Vamos olhar esse gráfico aqui e vamos investigar alguns pontos e pensar na inclinação da reta tangente naquele ponto ou da derivada. Vamos dizer aqui que queremos analisar esse ponto, que é o ponto y igual a 1, quando o x vale zero. A reta tangente a esse ponto vai ser algo mais ou menos assim. E se você perceber, a inclinação dessa reta tem o mesmo valor da função nesse ponto. E o que acontece? quando a função y é igual a e elevado a x, é igual a 2. Se desenharmos a reta tangente, você vai perceber que ela está bem perto de 2. E quando a função é igual a meio, Note que a inclinação da reta tangente é cerca de meio também. Você pode tentar isso para infinitos valores. Por exemplo, o 5, a inclinação da reta tangente Está bem perto de 5. E com isso, você consegue perceber que a inclinação da reta tangente da função e elevado a x é a mesma coisa que e elevado a x. Ou seja, a derivada dessa função é igual à própria função. E isso é uma coisa bem legal, né? Deixa eu escrever isso aqui, então. Se você tem uma função f que seja igual a e elevado a x, a derivada dessa função em x vai ser a mesma coisa que e elevado a x. E uma outra maneira de escrever isso é a derivada em relação a x da função e elevado a x é a mesma coisa que e elevado a x. Na verdade, isso aqui representa a mesma coisa, só que eu escrevi com notações diferentes. E em aulas passadas você aprendeu a como definir o e. E esse pode ser um novo jeito de defini-lo. O e é aquele número aonde você pega ele e eleva ao x, e se você tirar a derivada dele, vai ser igual ao próprio e elevado a x. Observe o gráfico. Qualquer inclinação da reta tangente a qualquer ponto dessa curva vai ter o mesmo valor que é elevado a x. Essa função realmente é muito legal de se estudar, né? E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal.